Hoje nós Hoje nós assinamos um MOU, ou melhor, ontem nós assinamos um MOU com a organização 4 por 1000 aqui na França. Este 4 por 1000 é um compromisso que eles assumiram em 2015 para aumentar 0.4% do conteúdo orgânico nos solos de todo o mundo particularmente na França, para que em 10 anos seja 4%, superior ao que já está agora. Cerca de 1,48% já está lá, mas 4% seriam quase 6%, o que seria um desenvolvimento fantástico. Então ontem eu conversei com eles, e quando lhes perguntei, está sendo implementado? Não. Em 2015 vocês tomaram a decisão, mas ainda assim os debates e as conferências continuam. É hora de implementá-lo. Para isso acontecer, o povo precisa falar. O governo hesita, porque se eles investirem em algo que só vai dar resultado daqui a 10 ou 15 anos, será que as pessoas ainda estarão com eles? Eles não sabem. Olá? Eles não sabem. Você tem de dar essa confiança para eles. Especialmente agora, que é tempo de eleição, vocês têm que falar nas redes sociais, seja da maneira que for. Os kits com as ferramentas estão lá no savesoyl.org. Você vai lá, se instrui ou encontra uma pessoa que sabe alguma coisa sobre isso e fala. Este é o momento de falar. Eu não estou pedindo que você vá e comece a plantar, mas pelo menos fale. Em vez de enviar mensagens bobas no smartphone, use ele como uma potência para transformar o mundo. É possível fazer isso.